Olá pessoal, voltamos com tudo para contar as principais notícias do BBB23. Antes de começar gostaríamos de saber o que estão achando desse BBB, deixe nos comentários. Após vencer a liderança do BBB23, Fred aproveitou o quarto do líder com Larissa. No edredom, os dois trocaram carícias e beijos nesta madrugada. Beijos e carícias no edredom. O quarto do líder foi tomado pelos beijos de Larissa e Fred hoje. O casal curtiu a privacidade do cômodo do segundo andar. Pegação no deserto. Apesar de pouca privacidade, os dois também já aproveitaram o quarto deserto para trocar amassos no edredom. Na situação, Bruna Grifal bateu no próprio rosto por presenciar a cena, virou do lado e tentou dormir com o barulho dos beijos do casal. Emoção no quarto do líder do BBB-23. O cômodo também rendeu emoção para o líder. Ao ver a foto do filho Cris, Fred caiu no choro.